Ácidos graxos ômega-3, contribuição essencial para a saúde humana. Foram utilizados materiais do National Institute of Health, NIH. O NIH faz parte do EUA. Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Harvard T. School of Public Health. O corpo humano pode produzir a maioria dos tipos de gordura de que necessita a partir de outras gorduras ou matérias-primas. Isso não se aplica aos ácidos graxos ômega-3. Os ácidos graxos ômega-3 também são chamados de gorduras ômega-3. Estas são gorduras essenciais, o corpo humano não pode produzi-las. O corpo deve obtê-los de alimentos. Alimentos ricos em ômega, 3 incluem peixes, alguns óleos vegetais, algumas nozes, nozes, sementes de linhaça, óleo de linhaça e vegetais folhosos. O que torna as gorduras ômega, 3 especiais. Eles são parte integrante das membranas celulares em todo o corpo. Eles afetam a função dos receptores celulares nessas membranas. Eles fornecem um ponto de partida para a produção de hormônios. Eles são importantes para regular a coagulação do sangue. Eles afetam significativamente o humor e a vitalidade. Isso não quer dizer que as pessoas com uma quantidade suficiente de ômega 3 em sua dieta ficam eufóricas o tempo todo. Mas é seguro dizer que as pessoas com deficiência de ômega 3 são definitivamente propensas à falta de energia e mau humor. Possibilidade de aprendizado, concentração, memória e desenvolvimento de novas habilidades. Em mamíferos experimentais, a deficiência de ômega 3 levou a uma diminuição dessas habilidades. Hiperatividade em crianças merece consideração separada. A contribuição do ômega-3, bem como do cálcio, magnésio, lecitina e microflora benéfica para melhorar a condição de crianças hiperativas, foi comprovada há muito tempo. Evitar produtos lácteos para hiperatividade geralmente ajuda. Nem sempre está associada uma alergia ao leite ou intolerância ao açúcar do leite, lactose. Mais frequentemente, isso se deve a antibióticos, hormonios, conservantes e outras adições ao leite. O papel do ômega-3, clorofila, magnésio, cálcio e lecitina de soja é muito importante. Prevenção da hiperatividade e ajuda na hiperatividade, o uso de suplementos é mais que apropriado. O que mais o ômega-3 pode fazer? A contração e relaxamento das paredes das artérias também tem a ver com ômega-3. Um tema que preocupa a todos, inflamação. Uma deficiência de ômega-3 é suficiente para manter o fogo da inflamação. O problema está no desequilíbrio entre ômega-6 e ômega-3. Ômega-6 suporta algumas reações produtoras. Coagulação do sangue salva vidas. Mas e se a coagulação do sangue for excessiva? Exceder a norma já é um problema. Coagulação do sangue e inflamação. Essas reações produtoras são fornecidas pelo ômega-6 e seus derivados. Idealmente, quando o ômega-3 é equilibrado com o ômega-6. O ômega-3 reduz a coagulação do sangue e controla a atividade da inflamação. A deficiência de ômega-3 com excesso de ômega-6 é sempre um risco de inflamação. É aqui que a pergunta precisa ser feita. Por que os medicamentos para a inflamação são tão populares? Porque os anti-inflamatórios não esteroides estão na bolsa de todas as mulheres. É lógico supor que em cada bolsa deve haver ômega-3. Sobre as fontes de ômega-6, estes são os produtos mais populares. Óleos vegetais, de milho, girassol, amendoim, algodão, soja. O ômega-6 predomina neles, ou seja, maioneses, doce e a maioria dos produtos prontos são feitos desses óleos. Outro grupo de gorduras populares simplesmente não contém ômega-3, são pobres em ômega-6. Estas são gorduras de coco e óleo de palma. Óleo de linhaça. Óleo de noz. Estes são óleos de oxidação rápida. Eles têm ômega-3. No entanto, os conservantes são necessários para o armazenamento a longo prazo desses óleos. Ou uso muito rápido deles. A propósito. Frequentemente perguntado sobre óleo de soja e lecitina de soja. Ômega-6 predomina no óleo de soja. Lecitina de soja, em NSP, é uma substância absolutamente pura. 100% lecitina pura. Não há impurezas de óleo ou proteína de soja. É por isso que a lecitina NSP é tão popular. Este é o melhor que você pode obter da soja. Definitivamente. Não há conexão entre a lecitina de soja NSP e outras substâncias, soja ômega-6, proteína de soja. Então, por que os anti-inflamatórios não esteroides estão na bolsa de todas as mulheres? É lógico supor que em cada bolsa deve haver ômega-3. A propósito, a aterosclerose começa com a inflamação, envelhecimento, violação e extinção das funções dos órgãos, também. Os ômega-3 também se ligam a receptores nas células que regulam a função do gene. Em conjunto, as gorduras Omega-3 demonstraram ajudar a prevenir doenças cardíacas e derrames. Além dos medicamentos, as gorduras Omega-3 podem ajudar a reduzir o lupus, o eczema e a artrite reumatoide. O que mais está escrito sobre as propriedades benéficas do ômega 3 Normaliza o metabolismo. Ajuda a reduzir o excesso de peso corporal. Melhora o humor. Ajuda a lidar com o estresse mais facilmente. Fortalece o coração e os vasos sanguíneos. Melhora a condição da pele, cabelo unhas. Fortalece o tecido ósseo. Previna alguns tipos de câncer, em particular, câncer de mama. Participa na construção de células. Obrigatório na dieta de mulheres grávidas. Essencial para a saúde. Imune. Nervoso. Sistemas endócrinos. resiste à inflamação. Normaliza o perfil gorduroso do sangue. Melhora a circulação sanguínea. Reduz o risco de doenças cardíacas e vasculares. importante. Os ômega-3 também podem desempenhar um papel protetor no câncer. A prevenção do câncer é um tema para todos. Portanto, tomar ômega-3 para prevenção também é um assunto para todos. Ômega-3 é usado para prevenir muitas outras condições. Observou-se que o ômega-3 é extremamente deficiente em pessoas propensas ao mau humor. É fundamental para a saúde dos homens. Problemas com potência geralmente começam no contexto de problemas vasculares. Hipertensão, aterosclerose, isquemia miocárdica. O corpo desliga a função sexual, para salvar a vida. Ativar esta função com estimulantes de potência nem sempre é seguro. Alguns medicamentos podem levar à impotência. Ernest Hemingway caiu em depressão. Para a hipertensão, foi prescrito um medicamento que reduz a potência. Porque ninguém lhe contou sobre a possibilidade de prevenção. O velho e o mar, peixe e óleo de peixe. As gorduras ômega-3 são uma família-chave de gorduras poliinsaturadas. Existem três ômega-3 principais. O ácido eicosapentaenoico EPA, e o ácido docosahexaenoico DHA, vêm principalmente de peixes, e é por isso que às vezes são chamados de ômega-3 marinhos. O ácido alfa-linolênico, ALA, é o ácido graxo ômega-3 mais abundante na maioria das dietas ocidentais. O ácido alfa-linolênico, ALA, é encontrado em óleos vegetais e nozes, especialmente nozes, sementes de linhaça e óleo de linhaça, vegetais folhosos e algumas gorduras animais, especialmente herbívoros. O corpo humano normalmente usa apenas ácido alfa para energia. A conversão de ala em EPA e DHA é muito limitada. Porque os ômega-3 são de peixes e não de plantas. Porque ômega-3 de peixes e não de herbívoros. Justamente porque as gorduras vegetais ômega-3, ala, o corpo utiliza apenas como fonte de energia. Gorduras vegetais ômega-3, ácido alfa -linolênico. Eles não desempenham o mesmo papel que EPA e DHA, ômega-3 de peixe. A transformação do ácido alfa-linolênico em EPA e DHA ocorre em quantidades muito pequenas. A saúde humana requer EPA e DHA. A evidência mais forte dos efeitos benéficos das gorduras ômega-3 está relacionada às doenças cardíacas. Essas gorduras ajudam o coração a bater suavemente e não se desviam para um ritmo errático perigoso ou potencialmente fatal. Essas arritmias são responsáveis pela maioria das mais de 500 mil mortes cardíacas que ocorrem a cada ano nos Estados Unidos. As gorduras ômega-3 também previnem a pressão alta e a frequência cardíaca irregular. As gorduras ômega-3 melhoram o funcionamento dos vasos sanguíneos, têm um efeito positivo nos níveis de triglicerídeos. As gorduras ômega-3 podem reduzir a inflamação, que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da aterosclerose. Vários grandes estudos avaliaram os efeitos do peixe ou óleo de peixe em doenças cardíacas. Foi realizado o estudo grupo italiano Perlo Estudio della Supervivenza nela infarto miocardio, conhecido como GC Prevention Trial. Os sobreviventes de ataque cardíaco que tomaram uma cápsula de 1 grama de gorduras ômega 3 todos os dias durante 3 anos tiveram menos probabilidade de ter arritmias recorrentes, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral ou morte por morte súbita, comparado com aqueles que tomaram placebo. Notavelmente, o risco de morte súbita cardíaca foi reduzido em cerca de 50%. Em um estudo já lis recente da Agência Japonesa de Proteção Ambiental, JAPA, os participantes que tomaram EPA em combinação com estatinas para baixar o colesterol eram menos propensos a ter eventos coronários importantes, morte cardíaca súbita, ataque cardíaco fatal ou não fatal, instável angina, ou abrir ou contornar uma artéria coronária estreitada ou bloqueada, do que aqueles que tomam estatinas isoladamente. A maioria das pessoas modernas consome muito mais outra gordura essencial, as gorduras ômega-6, do que as gorduras ômega-3. Alguns especialistas levantaram a hipótese de que uma maior ingestão de gorduras ômega-6 pode causar problemas cardiovasculares e outros. Os pesquisadores estão analisando de perto outro tipo de equilíbrio, desta vez entre os possíveis efeitos das gorduras ômega-3 marinhas e vegetais no câncer de próstata. Os resultados do Health Profissionals Follow-Up Study e outros estudos mostram que homens cujas dietas são ricas em EPA e DHA, principalmente peixes e frutos do mar, são menos propensos a desenvolver câncer de próstata avançado do que aqueles que consomem pouco EPA e DHA. OMS. Maneiras de reduzir o risco de câncer de mama. Não fume. Controlar o peso corporal. Não beba álcool. Amamente seu bebê. Seja fisicamente ativo. Evite a exposição à radiação. E, claro, ômega-3. Redução significativa do risco de câncer de mama. Ômega-3 é especialmente importante para as mulheres. Vamos resumir. Ômega-3 é necessário. Ômega-3, você precisa exatamente do que é obtido dos peixes. E a agenda ambiental? Sabemos quão poluídas são as águas dos oceanos. Sabemos com que frequência mercúrio, radionuclídeos, plástico, pesticidas e outras substâncias nocivas são encontrados nos peixes. Infelizmente, essas substâncias nocivas geralmente são solúveis em gordura. Isso significa que o óleo de peixe concentra venenos. A pureza das matérias-primas para a produção de suplementos é uma questão fundamental. NSP garanta mais alta pureza e segurança em cada cápsula, cada comprimido, cada gota de suplementos líquidos. Superalimentos NSP, como sempre, o melhor. Desde 1972, a NSP garante e se compromete com a maior qualidade e pureza de cada produto. Necessidade humana de ômega, 3. 250 mg de EPA. A composição das cápsulas em miligramas difere em diferentes mercados. Isto é devido aos requisitos de certificação. A qualidade do NSP é consistentemente a mais alta. NSP oferece sempre o melhor. Qualidade, segurança, confiabilidade. Omega 3 NSP, o melhor da natureza.